Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, trazendo mais uma lenda nova para vocês. Hoje a gente veio aqui em um sítio muito, muito longe e quase que a gente nem consegue vir aqui. Dá para ver a casa ali? Dá, Desce? Thiago. Ó pessoal, a gente teve que deixar o carro lá em cima. Olha a estrada de terra que a gente teve que vir andando. Barro, barro, barro. barro. E o tempo ainda está meio que de chuva. Tem um até está meio... ventando bastante, desculpa o áudio aí pessoal. Estou é, tentando até falar um pouco alto para ver se pega o áudio. E ainda tem um tanto pra gente chegar nas casas Ali tem duas casas pessoal E o que foi nos passado É que o dono aqui da propriedade Ele morava numa dessas casas junto com o filho dele A nora dele e o neto dele E na outra casa morava a filha dele com o genro dele E esse senhor que era o proprietário da casa Ele acabou falecendo, morreu A filha e o genro acabou se mudando e morar para a cidade ele, ele eles estavam brigando, né? É, eles estavam brigando. Os, os irmãos, a filha e o filho estavam brigando. Como o dono do sítio faleceu e ficou para os dois filhos, é eles começaram a brigar por causa da herança. Sim. Não tá muito vento, aí, não tá fez? um pouquinho. Quer dizer, assim, será que tampa o vento? Acho que é melhor, assim, melhor, né? É. aí, pessoal, a filha e o e o genro do, do que era o dono pegaram e se mudaram e o filho. Ele acabou que não queria sair da casa, ele não queria dividir, ele não queria vender a propriedade para dar parte para a irmã dele. Ele falava que como ele é, cuidava do pai, porque o pai morava junto com ele dentro da casa, é, ele não ia vender, ele ia continuar ali. E ele era o irmão, o filho mais velho, né? Mais velho. Disse que ele, ele falava que ele tinha que ficar com tudo. Aí o que, que aconteceu? O genro, o marido da irmã dele, veio um certo dia aqui, começaram a discutir, os dois, o... o... O filho do dono e o, o Genro começaram a discutir E o Genro pegou e deu um tiro No filho do... No, no cunhado dele, né, Thaís? Uhum. É uma história bem confusa assim de falar Mas ele acabou matando o cunhado dele Aqui dentro da casa Na frente do filho dele de 10 anos Diz que ele morreu na frente do filho dele 10 anos A mulher dele e o filho dele pegaram, se mudaram Isso aqui acabou é, indo para justiça, vendendo Não sei o que, que virou uhum. Mas o local ficou abandonado e dizem que o local é assombrado. Como ele era bem é, obsessivo pelas essas terras, Sim. né? Diz que ele ficou vagando por aí. É. Resumindo, o cunhado matou o, o filho do dono aqui dentro do, da casa, né, Thaís? Isso. Então a gente vai ver se consegue chegar lá na casa, vamos fazer a exploração. Vamos ver se tem como que tá a casa ali, né, Thaís? Uhum. Dá pra entrar. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. isso. cuidado do barro, hein? Tá. Cara, tá muito frio. Tá, bastante. E olha, a fica longe, hein? Ficou longe. Dá pra gente ver ela. Nossa, que vento gelado. Tá muito frio, muito frio. E eles eram proprietários de todas essas terras aqui, pessoal. Passando um carro lá em cima. Uhum. Aqui, ó, entra por aqui, ó. Aqui eu acho que era garagem, ó. Tá vendo que já é aberto? Parece que a casa não baixa. Ui, que susto, Nossa, coruja. Que susto, mano. <risos> Achei tava caindo alguma coisa. Olha pra cima, encobre, cobra, hein. Ó, é passarinho. Essa? Ah, foi construído um barracão e ali embaixo, ó. Provavelmente essa era a casa que o que aconteceu, né? Aham. Uhum. Eu acho. Parece né? que ela é mais boa, né, que a outra ali. Licença. Olha aqui. Sabe que foi o dia da briga? Então, não sei. Licença. Casão hum. na boa, né, Thiago? Olha o forrinho. Boa. Quer cozinha? Sim. Você viu que o telhado é lá em cima ainda daí só foi forrado? É. Não, né? Cozinha. Olha, a gente, cozinha com tudo com isso. Eu tô uma churrasqueira lá fora, hein? Deixa eu aqui. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. uma caixa d'água de tá Não sei se dá pra, tá dando pra ver alguma coisa, só. Que eu tô com a mastigada aqui também. Uh. Toma. Cuidado. A pia fizeram de concreto. Que isso? Deixa é uma marca de tiro. Mas não. Olha o isso. Bonita essa casa, hein, Thiago? Bonito, cara. Dois quartos. Hum. Olha o tamanho desse banheiro! Então? Thiago, eu tô achando que é tiro mesmo, hein? Olha lá a marca de tiro. Parece. Tô achando que foi a tiro que ele, que ele matou. Tá vendo ali, pessoal? Ó, deixa eu mostrar aí, Dá licença, Tiago. Vamos. Hum. Ó. mas que a gente, talvez, ele lá de fora começou é a tirar Depois a gente vai ver lá por fora se tem é, alguma... É que por a gente pô. só sabe que ele matou o cunhado dele. A gente não sabe... O senhor como é que como... aconteceu. É, Deus. como que foi. que devia ser o quarto do filho dele? Com o... com o pai? Porque ah, é dois quartos. É, é verdade. Podia ser do do pai, né? Do, do senhorzinho dono, né? Porque aí aqui poderia ser o do. que dormia a mulher dele e o é filho dele. Então a gente não sabe se o filho dele, quando o pai dele morreu, já era. se o filho dele já existia. Porque às vezes eles ficaram brigando há muito tempo e depois ah, que o criado é, matou. Sim. Porque ele disse que matou na frente do filho dele. Foi isso. Oh. Foi isso. Será que filha? Não, fez um barulhão que estranho Você né? escutou escutei Tiago foi tiro ó marca de tiro ó. ali ó pessoal tira aqui tira aqui ó e ó, lá ó olha aqui Tiago tem mais marca de tiro ó, tem, ó. caraca acho vasquelona aqui ó. A gente o mesmo em três. A casa é, é, é esse mesmo, velho. Assim? Vamos lá ver a outra ali? É, vamos ver se a gente consegue ir né? eu, eu acho que por aqui, Vai tá ser é mais fácil, viu? aqui era onde morava o cunhado e a irmã. É. Aqui tinha alguma coisa por lá de fora também, que eu acho que era do tanque, ó. o tanque. É, Olha isso, é que a minha vida. Ah, uh ah. -uh. Tá muito vento aqui, pessoal. Desculpa aí garagem, ó, do carro ó oh. uma garagem coberta pessoal dá pra entrar, amor? ah, ah deve ser pertencer pra cá pela garagem, ó. ou era a cozinha aqui, ó cozinha aqui, ó, separado da casa separado? Tá né? uhum. aham acho que... Ele a porta Deus nos ajuda deixa eu mostrar mais perto aqui pessoal Ó. Deus nos ajuda com isso hein cara Era a cozinha, ó. Então eu acho que aquela cozinha lá. ser tipo uma lavanderia. É, pode ser. Ou era uma cozinha para o pessoal que plantava, cozinhava fora, né? Mas eu acho que era uma lavanderia mesmo. Tem um quarto? Uma casa mais humilde, né, Tiago? Ó, ó, tá vendo? Não tem nem piso. Era uma casa mais simples. Que era um quarto? Ah, eu acho que era, né? É. A filha morava bem mais simples, né, Tiago? Sim. O Olha, tá cheio de marimbonda ali. Olha ali. Nossa, vem um problema lá. E aqui era a sala, ó. Era só um quarto mesmo, Thiago, ó. Um é. quarto, sala e cozinha e o banheiro. Bem simples, né? Bem simples. Por aí, né, ele não vai conseguir sair, eu vou sair por é lá. É, por isso, Thiago, talvez que o cunhado ficou, né? Sempre morou tão simples assim, ele queria a parte dele pra. queria vender, né? Porque isso foi pra cidade, né? porque a a irmã e o irmão tava brigando, né? Sim. Aí eles preferiram ir, ir para a cidade. Vamos por aqui. É, pessoal. E a casa, a outra casa ali, Tiago, que do filho era bem melhor. Era melhor onde o dono mesmo morava, uhum. o, o senhor, né? Morava ah, ali. Eles eram os proprietários aqui do local, pessoal, dessa do sítio, né? Uhum. Não sei quanto tempo faz que isso aconteceu. E isso é já barulho? deve fazer um bom tempo, porque também foi pra justiça, tudo. Pessoal, e uma coisa que foi pra falar pra nós é que ele tinha matado. A gente não sabia. Mas tudo indica que foi a tiro, porque aquilo ali é tiro. É. Né? É. Pessoal, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. É, deixa muito like, se inscreve no canal. Vambora, senão vai acabar pegando chuva, hein? Vambora, Tiago. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. OUI